A que acabar isso aí, esse barulho de helicóptero, esses bombeiros foram embora, esses policiamentos todos foram embora, a gente vai ficar esquecido aqui.